Meu nome é Pedro Cardoso, tenho 49 anos, tenho tinha 26 anos de, de, de banca. No dia 15 de dia 19 de agosto, que era a data limite para responder à proposta que me foi feita, referi que não aceitava a proposta que eles por eles apresentada e lembrei três três contrapropostas. Acabei por ter que aceitar a proposta da rescisão como o teu acordo, contra a minha vontade. Há áreas completas que foram extintas, ou seja, supostamente foram extintas, e que já foram alocados colegas de outras áreas para aquelas, porque afinal as funções afinal ainda são necessárias. Uma delas, que se fala muito, é a secção de branqueamento de capitais, que desapareceu praticamente a equipa toda. Sabemos de colegas que estão principalmente nos balcões, que sofreram muito bullying, que estão com situações de estarem em vãos de escada, em corredores anexos à casa de banho. É muito frustrante chegar ao fim de uma carreira de 26 anos com, com alguns altos e baixos, sem dúvida, mas muito mais altos do que baixos, e ver-te numa situação de uma proposta para saíres, dizeres tu aqui não és necessário, quando eu sei que sou, quando eu sei que sou válido, e sem qualquer hipótese de negociar. É um banco, principalmente o Santander, é um banco que gera lucros todos os anos, foi o maior capitalizador do, do, do Santander em Espanha, do grupo, se levarem isto tudo até ao fim, são 1.400 colaboradores em menos de um ano que estão a sair, quando não se percebe o porquê, porque os 1.400 ainda há dois meses, três meses, receberam muitos deles, Louvores de excelentes trabalhos, de se não fossem os colegas, não, não se tinha mantido a casa a funcionar. Até hoje, aquilo que mais me faz confusão é não haver uma palavra da parte do Governo e da Presidência da República sobre qualquer destas situações. E não estou a falar só, de, ou seja, posso falar da banca em geral, que não há uma, uma palavra. A Altice é mais uma que também não há uma palavra. Ou seja, isto faz-me alguma confusão, é um governo que foi eleito por todos nós, portanto é representante de todos nós, mas parece que neste momento só está a ser representante de uma, de uma facção que é a facção economista, que é a facção financeira.